Opa! E aí, galerinha? Beleza? Aqui é o Picuça, Como vocês estão aí? ó? Tudo bom? Vamos começar a primeira jogatina desse joguinho delícia. Todo mundo zoa. Zoa demais. Tem pessoas que zoam aí mesmo. Então vamos começar aqui jogando um The Long Drive bem pra relaxar e ouvindo a musiquinha boa. É, pode ser um lugar bom. Ilustral. Putz, deve ter. Opa, se o carro não tiver, a gente tem. E mais aqui, se joga. Putz, quer ver que é ver mais um? Ô oh, louco, meu! Tá brotando quanta gira no Vem mais um. Quer ver? Quer ver? Quer ver que vai ter três? Deu um me racho no meio. Não. Que. Tá bom. Água. Vê se isso aqui. Se joga. Aqui, se joga. Oh, Vem uma tampa. Fica sumindo, opa, aí, aí, aí sim, deixa aqui, esses dois, fazer alguma coisa ali, voando. Ué, o farol, nossa, vai lá, então. Nada. Caralho, dá pra levar até a mãe aqui. Deixa mais pra cá assim. Vou levar o carro que nós vamos ver. Ixi, esse carro é bom. Ah, quase sem gasolina. tecer um pouco né para poder começar a jornada vamos ver né caramba aí ah, eu gostei e os outros dois litros hum, interessante vai para quase sete é sete e meio tem um pneu Vou ele é vagabundo ali, depois a gente como que tá. Se tem água no rodeador, é, Mais ou menos. Bora pôr mais um pouco: hum. 5 litrinhos Dá pra dar um. Um caldo. Aí, vou trocar mais ferver e óleo. É. É, também tá pouco que óleo, certeza. Vaso de óleo, por isso aí, né? Ué, deu uma travadinha do nada, ó. Oh. Olha os coelhos. Se criando. Aumentando a família. Uhul. Será? Será um cara <risos> Bora. Olha when it seemed things Vamos ver se tem algo. Nada. Deixa eu ver o que é esse aqui: álcool, diesel, álcool. Então, se for para ó... tomar uma. E as musiquinhas, só fritando. E escrevi agora, vamos ver o, o, o tacômetro, qual vamos escolher Vamos ver Se eu coloco esse É, seria, seria, seria, seria legal Vamos ver esse outro Ah, eu vou acima disso. mas será que não dá para colocar aqui ou não habilitei o plug oficial fixial? Então agora eu vou testar ah tá beleza né bora ligar a bodega tenta tempo tá quase cheio. e bora Ah, vê os pneus, né? Eita, vamos, vamos parar aqui Vixe o pneu tá bom já dá dar frente Pô Não tá tão, não tá ruim Nossa, esse aqui é o melhor É, não tá aquelas coisas tá bom Vixe, na sexta tá feio Vou trocar os dois de trás Não, dá pra ver. Não, é o de trás mesmo Se tiver ali Ah, tem ali o líquidozinho. Vamos restaurar Esse espenil Vamos lá Um Dois Três, quatro. Ui, ficou bonito. Que nem um espitão. Ui! Um, dois, três, quatro. Dois, quatro. Ficou bonito. Ficou mais liso que a careca do Spit Monta aqui Tira Monta aqui Dá um jeito antes de da frente Uma, duas, três, Tchau Pum. Tem lá em cima, mais um. O de sobe lá. Morito, mais um. Não. Ah, vamos comer, né? Vamos tá Epa, dá uma mijadinha, dá bom. Vamos ali no cagômetro. E força. Hum, Nossa, que pedro de dedo uma Aquela aliviada, fizeram boa. E isso aí, né bora a ah, água também vai ser é um lateral. nossa, quase atravessei tinha mais um turbo aqui, nossa vai virar biturbo, turbo, Chocar assim mesmo, podrão, estilo podrão. Comer, né? Vai, na sua, chá salvo aqui. Bom, bom, bom né? Então é bom quando o piloto tá bom, se não perde o controle na estrada. Já percebi isso. Um, dois, três, é um cinco. Ah, que tá tira para fora né? a linguiça. Beleza? Tudo o seguinte. O Step. Você tá podre. Deixa aí. Deixa ele. Vou tacar o frisbee. Uhum. Se bora. Tchocazinho. Tá Até final da série. mas volta aí. Beleza? Falou! Máquina do banquito Opa Bora Só vou falar uma coisa Tô jogando com mais de 20 mods instalados Eu tô jogando com uns 30, uns 35 mods Ó o carrinho lá, ó 70, 70 40, ó Enche a turbina Quase Ó o Bichinho vai Ih, Vai que vai Ele vai encher a termina Cai pressão Motor fraco Vamos até a próxima Construção E vamos partir para o próximo vídeo Beleza Agora sim ah, Baixou a pressão Caralho é... É, aqui tem nada. Susto. Ai foi isso? Os delang bugs delícia Aí, voltou. Como se voou. tá aqui, ó. Toma ele. beleza Porra, oh, tava perto! Borda devagareza! Não, não, não, muito rápido não! E então, assim, uns cento e boa. Aí, por um farolzinho a mais, né? E fechou. E é isso aí, né? Me chamando o café, né? Então... Botar aquela construção ali, ó Vou tomar um café Chegando oh, Ó o coelhinho Oi coelhinho, tá bom? Isso é bonitinho Legal o podrão, né? Deixa eu a luz acesa aqui, ó! O oh, louco, o oh, louco bicho! Então, galera, até o próximo vídeo! E falou, até a próxima, falou.